Fala, meu povo Fala, rapaziada Vamos É que sem fazer Pê nenhuma Tô a fim de dar uma olhadinha aqui Nos vídeos que eu postei no meu canal até hoje Vamos ver esses vídeos se eles são bons mesmo, se foi só na hora da. na hora da da empolgação que eu postei que ficou podre mesmo. Então, vamos fazer um react dos meus vídeos do canais. E aproveita e segue aí viu Azul caneta. Vamos começar por. Vamos ver esse aqui. Sem Sinf... fone, peraí, aí oh, financeiro das lojas americanas, galera. Para quem não tá entendendo esse vídeo aqui é... é quem tiver aí acompanhando as notícias sobre aquela, é... sobre a quebra das lojas americanas, né? Lojas americanas que declarou um prejuízo de 40 bilhões, é... quebrou muita gente, né? Enfim, tem que ir da desgraça ali. Eu tinha ações nessa loja. Thank you. O financeiro das lojas americanas. Desse nível. Meme, meme legendário, né? <risos> Muito bom. Vamos ver esse outro aqui. Ah, gente, isso aqui foi... Aleatório demais, só para passar tempo. Não, quero só dos meus. peraí aqui. No canal, os shorts. Gente, esse aqui foi, esse aqui dá um vídeo só, só para isso. Um prato de trigo, né? Eu tive que buscar aliança, procurar a aliança aqui dentro desse trigo aqui. Aí eu dei a cheirada ainda no trigo. O trigo entrou no nariz e eu fiquei tossindo lá, todo mundo teve que me dar copo d'água pra eu, pra eu ter que me recuperar, porque foi <risos> engraçado demais na hora. Ó. Olha que muito bom gente, muito bom. <risos> fiquei sem oxigênio, <risos> tive que dar uma cuspida na câmera do celular. Quando meu vídeo atinge mil views, a pessoa já fica se achando, né? Ah, esse aqui ficou bonitinho, né, gente? Bonitinho. Como penso que vai ser meu primeiro emprego. <risos> Me arrumando, como realmente é. <risos> é experiência de vida, né, gente? Isso aí não tem muito... Tem que se identificar, né? Se você quer tentando conseguir seguidor, aproveita e se inscreve aí, não like aí. Vídeo de quando o cara se empolga, né? <risos> Ai, meu Deus. Muito bom. É isso, gente. Então, gente. Esses foram os vídeos que eu postei durante a semana no YouTube. Alguns legais, outros foram meio nada a ver que eu tô vendo agora, que foi só um momento mesmo. E, e é isso, né? Boa semana para todo mundo e a é nós.